Bem, primeiramente antes de começar meu vídeo, avisando que isso aqui não é um vídeo especial de Natal Porque não tem nada de especial, é só eu falando como sempre Aproveita e pausa o vídeo um pouco Se você tá morando com seus pais, morando com seus irmãos, vai lá, dá um abraço Agradece tudo que eles fizeram por você até agora Eu sei que é meio clichê falar isso, mas tem que agradecer porque nem sempre eles vão estar com você Então a vida é dura e difícil de viver, então agradece enquanto tiver gente do seu lado Pode ser amigo, pode ser qualquer coisa quando voltar a gente conversa. Bem, primeiramente eu não sou muito do clima de Natal, né? Então eu já começo falando isso. E na verdade eu fiz esse vídeo pra agradecer todo mundo que ficou junto do meu lado, que tá do meu lado, que me apoiou em todos os momentos que eu precisei. É bem, eu não sou muito bom com palavras, mas é isso aí. Eu quero agradecer o pessoal da Mad, o Madison, a Helena, é muita gente, o Cristiano que tá passando uma situação difícil, se ele estiver passando de verdade, mas é muita gente que eu não consigo lembrar, Daniele. Um pessoal aí que alegrou bastante esse ano E com as brincadeiras entre a gente é muito bom Um humor Quando tá tudo ruim, um humor sempre ajuda E agradecer o pessoal que eu conheci na trajetória do canal Que foi me seguindo Porque quis, na verdade, eu nunca pedi Sempre me apoiou fazendo umas lives Fazendo tudo e... Não sei o que falar, na verdade, para vocês Também todos os meus amigos pessoais Que me apoiaram em momentos difíceis Minha vida tá uma bagunça, mas... É nesse momento que a gente precisa desses amigos. Muita gente fora do canal me apoiou em bastante coisa e, e... eu vou levar isso pro resto da minha vida. Sei quem que é. A pessoa sabe quem eu tô falando. As pessoas sabem quem eu tô falando. Você que tá me ouvindo. Obrigado até agora. Eu espero que continue esse apoio. Eu espero carregar vocês com, comigo pra sempre. Mesmo se o canal um dia acabar, eu quero... a Amizade que criou. Nada separa mais. E não sei se vocês perceberam, tá calor pra... Caralho aqui, eu tô suando já Eu não aguento mais E na verdade é isso, meu especial de natal É, é, é especial de natal Eu vou deixar pra fazer alguma coisa Esse é o meu, o meu jeito de agradecer A vocês que me apoiaram, que estão do meu lado E obrigado por tudo Eu não vou falar muito porque eu também não tenho muito ar pra falar Então, aquele abraço Falou, valeu